Gente, socorro, quando eu acordei, tava 8 graus, agora tá 9 e já é quase meio dia, <risos> tá muito frio, <risos> socorro. O melhor de tudo é que eu acordei com a notícia de que tinha sido 2 graus de madrugada, e assim, eu senti frio quando eu tava dormindo, mas daí eu botei o roupão por cima do cobertor e fiquei de boas então... Provavelmente eu já tava uh, aquecida, então eu não senti tanto a diferença. Mas, cara, é muito frio. E agora tá nove, porque tá sol. Tá, tá meio, quase meio dia, entendeu? Então, quero saber como é que vai ser da noite. Olha o estado da pessoa, né? É o cabelo todo errado, porque fica dentro do casaco, né? Que eu deixei dentro do casaco pra esconder minhas costas. Ai, gente, tá tudo por dentro. E aí eu tô com esse casaco, que é de pelúcia, tô com um blusão por baixo, e eu tô deixando o casaco fechado pra ficar bem quentinho, e tô com a, o roupão nas pernas, sentado na cadeira, pra ficar toda empacotadinha, tudo amarradinho. Pra ficar bem quentinho, porque ficar sentada neste frio, assim no computador ainda, dá muito mais frio. Então eu tô com a xícara quente, assim, pra ficar com a mão, pra esquentar a mão. E toda encapotada pra aguentar o friozinho. Então eu tô trabalhando, não consegui editar vídeo, não consegui fazer mais nada, tenho que voltar a fazer. Primeiro, eu vou, primeira noite com o creme no rosto, que a dermato passou um novo tratamento, e ele tem que ficar na geladeira, então é uma operação para passar ele de noite, porque eu tenho que vir até a geladeira pegar o creme para passar, e daí no caso eu nem levo pro banheiro, eu já boto um pouco assim na mão, uma gota, e eu espalho essa gota no rosto inteiro, e rende muito esses cremes manipulados. Então, usei ontem pela primeira vez, não pinicou, não esquentou, nada diferente, então minha pele aceitou super bem, mas também é uma dosagem bem baixinha. E aí, conforme eu for terminando os tubos, ela vai subindo a dosagem pra tratar mais rápido durante o inverno, porque é melhor de tratar no inverno do que no verão. Então, hoje de manhã eu lavei o rosto e botei protetor solar, e é isso. Tô aqui, deitadinha, terminei de trabalhar. Eu tô fazendo hora extra, né? Eu já expliquei pra vocês que tem os períodos do ano que são mais conturbados. E chegamos num deles, então eu tô fazendo hora extra. E eu tive exame hoje, então também compensei esse exame que eu saí pra fazer. E nada demais exame de rotina, sabe? Tipo, tem que fazer todo ano. E como estávamos em pandemia, eu fiquei dois anos sem fazer. Então a minha médica queria me matar, mas já fiz. Tem que imprimir o resultado e levar para ela depois. E aí, agora eu estou aqui tirando um 10. Eu acordei com uma dor de cabeça hoje que não me abandonou o dia inteiro. Tomei remédio, mas já passou o efeito, obviamente. Então tá voltando a doer. E vim aqui dar uma descansadinha, esticada, para agora tomar o banho, lavar o cabelo e trabalhar mais um pouquinho. <risos> Ai, eu juro que uma hora eu vou parar. E pintei minha unha ontem também, um cinzinha clarinha. Eu ia passar glitter por cima, acabei não passando, aí já tem uma unha que eu caguei ontem que eu dormi com ela meio molhada. Então, já tá toda errada também, talvez eu só tire aquela unha e arrume de novo. Talvez eu pinte tudo de novo de outra cor, não sei. Por enquanto está assim, a unha estragada na outra mão, que eu tô segurando o celular, então não vou mostrar. E é isso. Tô aqui marcando bobeira, dando uma descansadinha. Mas eu vou lá ligar o aquecedor pra tomar banho. Tava com esse casaco bonito, só que eu não consigo levantar o braço mais que aqui com ele, porque eu tô com muita roupa. Então agora que eu vou almoçar, eu vou botar de volta o meu roupão. E aí depois, se eu precisar fazer mais alguma reunião, eu pego o casaco de volta e boto de volta pra não ficar na reunião de roupão, né? Mas por enquanto que eu vou ficar sem aparecer, que ninguém vai me ver, eu fico assim, que é mais confortável. Comecei ontem a estudar um curso online da FIAP, que é uma faculdade de São Paulo. Então, comecei ontem a fazer, já fiz o primeiro módulo, acho que são cinco ou seis. Fiz ontem o primeiro... E aí, hoje eu, decidi, hoje eu precisava gravar a Glambox, já aproveitei, já gravei, vou estudar mais, mas primeiro eu vou editar é o vídeo da Glambox, vou editar o vlog também, pra já deixar os dois programados dessa semana, porque assim, aproveitar que rendeu, entendeu? Tipo, vamos tirar proveito dessa produtividade aí que eu não sei de onde é que tá vindo. E aí eu vou voltar a estudar, preciso estudar, preciso voltar pro ritmo de ser uma pessoa o estudante, que eu... Parei, não sei porquê, parei, fiquei com preguiça. Na real, me acomodei. Então agora eu vou voltar a estudar, tirar essa maquiagem. Mas já fiz tudo que eu precisava fazer, tô muito feliz. Agora chegou a parte triste, depois de qualquer make, que é ter que tirar tudo. Já voltei pro meu look frio, que é o roupão e o meu moletom. Ai, que tristeza. Vou pegar... Meu, minha água no celular, essa aqui vem na Glambox também, esse bairro tudo. Prende meu cabelo. E eu tô com fome, galera, com fome. Vou caçar algum lanche pra nós. Já mora. Agora. Esse aqui já ficou saturado. vamos prosso Aqui é o contorno, e a gente passou pra esconder a papadinha. Agora a papadinha volta pro garlela E aí, tá tudo aqui, ó. Agora, com o meu pad, eu passo o Magic Toner. Ele também é maquilante, mas ele dá uma hidratada na pele. Aquele ali, ele só tira a maquiagem mesmo. Então eu boto aqui, bastantinho. E ele tem, se eu não me engano, extrato de camomila. Ele tem lavando. Então dá uma acalmada na pele. E eu passo ele como um tônico mesmo, assim. Não pra limpar mais tanto, mas pra dar uma fechada na pele, assim. E ele ainda tira um monte de maquiagem, né? Obviamente. Mas eu já passo ele mais. Porque depois no banho, eu vou lavar o rosto. Então é só pra final excesso por enquanto, beleza? E agora eu vou passar o meu sérum de aloe vera pra acalmar bem a pele. E depois do banho eu passo de novo, não tem problema nenhum. muito bom ah, Guardar as coisinhas Cada uma so E era isso, vou mostrar pra vocês aqui Os produtos que eu uso Praticamente todo dia eu tô deixando aqui Nessa tampinha que é de Plástico, mas parece metal Então eu achei bonitinho e deixei aí Tenho você Vocebela Creme pra olheiras Que eu uso todos os dias antes de dormir o Magic Toner, que eu uso de manhã, pra não ter que lavar o rosto com sabonete, porque me dá preguiça, então eu passo esse aqui. Aí de manhã também eu boto o hidratante com protetor solar 25. E esse aqui de noite, depois que eu lavo o rosto com sabonete, eu passo o Serum, um aloe vera. Então eles ficam aqui, no cantinho, bonitinhos. Não incomodam ninguém e eu lembro de usar porque eles estão bem em cima da pia, então eu sempre vejo e já uso.